Oi, pessoal. Então, olha só. É... Eu posso usar a fórmula tá, para fazer o cálculo do quartil. E aí, para poder fazer esse cálculo, eu peço que vocês assistam o vídeo tá, é... do professor de estatística que ele explica em detalhes como fazer esse cálculo. tá? Eu consegui utilizar a fórmula, eu entendi como é que funciona esse cálculo, mas vocês não precisam... É necessariamente quebrar a cabeça fazendo uh, aprendendo a fórmula do quartil tá vocês podem fazer uh, automaticamente usando a formatação condicional aí o que que eu preciso fazer aqui eu fiz o, o cálculo tá com a fórmula fazendo a mediana então essa mediana é 4,5. e meio então é, é, o meu quartil são todos os números a, é, até 4,5. e meio é o meu primeiro quartil o quartil, que ali é ali, o segundo quartil, que é a mediana, é entre 4,5 e 5. E o meu terceiro quartil é uh, a média é acima de 4,5, tá? De 4,5 para cima, que é de, de, de entre 5 e 6, beleza? Ah, mas não entendi. É, assistam o vídeo do professor de estatística, não entendi, eu, não, eu, eu quero fazer automaticamente, como é que eu faço? Bom, beleza. O que, é que vocês vão fazer? Vocês vão classificar aqui os elementos, beleza? É, e vão pegar... Uh... Aqui no caso, pessoal. E vão selecionar aqui, tá? A barrinha. Onde tem aqui a média geral. Aí vocês vão em formatação condicional aqui na página inicial, clicar em formatação condicional. Clicar em escalas de cor, que eu quero que essa escala, essa formatação, esse destaque seja feito por cor. E vou clicar aqui em mais regras. E aí eu posso ter vários estilos. No caso, eu quero tricolor, tá? Eu quero dividir esse elemento em três partes, tá? Então aqui, eu tenho que escolher uma cor para indicar qual status vai aparecer para os números, para o meu ponto mínimo, para o meu ponto médio e para o meu ponto máximo? Tá, beleza? Então, aqui, para o meu ponto mínimo, são os meus critérios, os meus elementos mais críticos, tá? Olha aqui, ó, analisa aqui, ó. Onde é crítico, onde é mais alto, é vermelho, tá? Onde é, onde é urgente, é crítico, é vermelho, alto é laranja e moderado é amarelinho. Então eu venho aqui, seleciono, eu estava no desempenho na expectativa? Tanto faz, tanto faz. Venho aqui, seleciono, venho em formatação, condicional, escalas de cor, mais regras. Estilo, tricolor, escala tricolor. Então, os meus valores mínimos, é, eu ponho... Uma cor amarelinha. O meu ponto médio laranja e o meu ponto máximo vermelho. E aí eu dou um OK. E aí, o que, que aconteceu aqui, pessoal? Olha só, que engraçado. Ele pintou, se a gente for seguir aqui a corzinha da fórmula que eu já tinha aplicado, ó. só para a gente... Aqui é a mediana, né? Então, aqui seria... Ai, gente, peraí que eu pintei. Aqui é, é amarelinho, aqui é laranjinha, que é onde tem seis. Não, aí aqui já é vermelho, tá? Ó, ele pintou exatamente igual eu fiz com a fórmula, tá? Ele não vai pintar, não vai aparecer pintado, tá? Para vocês poderem fazer esse cálculo. Mas usando a formatação condicional, ele destaca por cor. Então, se eu for analisar aqui, ó, eu vou perceber uh, que está vendo que ele não destacou nenhum item em laranja? É porque não tem nenhum critério alto, só tem, critério, só tem pontos críticos aqui, para serem analisados. Então, esses seriam... Em relação à expectativa, esses aspectos aqui são onde os usuários têm expectativa maior. Por exemplo, aspectos tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta e garantia. Por exemplo, a biblioteca deve possuir equipamentos modernos. De fato, os usuários, com muita expectativa, colocaram né, uma, uma pontuação alta para esse elemento. Então, esse é um elemento que deve ser analisado. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com desempenho. Tá? É. Só que o cálculo de desempenho, ele precisa ser um cálculo inverso. Por que, que é um cálculo inverso aqui nesse caso? Porque eu preciso priorizar aqui nesse caso, os elementos que a biblioteca tem melhor ou pior desempenho. O que, que vocês acham? Eu tenho que mexer no que ela tem pior desempenho. Quais é, elementos aqui tiveram pior desempenho? Os que têm a média mais baixa. Quais tiveram a média mais baixa? Aí eu preciso analisar o quartil para identificar isso. Então, eu pego aqui esses elementos, tá? É, seleciono eles, clico em formatação condicional, escala de cor, mais regras. Clico em escala tricolor e coloco aqui. O valor mínimo, ele é urgente. Né? Os que têm a, a pontuação mais baixa, que a... Os elementos, os itens que obtiveram índices mais baixos, que, que têm um desempenho mais baixo, são os mais críticos para mim. O ponto médio laranja, laranjinha, e o ponto máximo amarelo, beleza? E aí, pessoal, o que, que eu tenho aqui? Ó? Tá vendo que a escala de cor ficou igual à minha fórmula? Depois eu pintei só para poder destacar para vocês verem visualmente, tá? O cálculo aqui do quartil. Primeiro quartil, é, ele vai até três, o segundo quartil, ele vai, a, ele, ele vai em, em quatro e meio, e o terceiro quartil, ele é seis para cima, tá? Então, aqui percebam que quais são os meus elementos mais críticos? Esses que estão destacados em laranja e em vermelho, principalmente em vermelho. Aonde que a biblioteca teve um desempenho pior? Aqui no item 3, o espaço para estudo individual deve ser adequado e suficiente? Eu acredito que não seja, tá? Foi um índice que, foi um elemento que, que os respondentes colocaram como baixo. É, o espaço de estudo em grupo, ó, se você tem problemas, uh, os funcionários devem ser solidários e prestativos, ou seja, que significa que eles ali é ponto neutro, eles não são... São mais ou menos, né? Não são nem tão e nem tanto, é um ponto neutro, tá? E aí, uh, por último, eu vou calcular os gaps, tá? Então, o é, que que eu faço, né? Os, os, os dados dos gaps já vem aqui lá da primeira planilha das prioridades, né? Que eu tirei lá da, da, da planilha método cervical. É, eu venho aqui, eu seleciono, tá? É... seleciono meus dados, classifico eles, tá? Aqui no caso, em ordem decrescente. Por que que, é que decrescente? Porque os gaps, eles sempre são um número negativo. Então, quanto maior o número, mais negativo ele for, maior é o gap. Então, eu vou, tenho que dar prioridade aqui, para os números mais negativos, ó. percebam? Os gaps positivos eles estão ok. Eles estão com valores ali, ó, esses que estão zerados aqui, ó, a expectativa e o desempenho zeraram, então tá ok. Não preciso mexer nisso. Agora, onde eu tenho uh, um, uma diferença muito grande entre a expectativa e o desempenho, aí isso eu preciso mexer, tá? Então o gap é, é, o, é a subtração lá entre o desempenho e a expectativa. Então, se eu for analisar aqui, é, eu tenho que fazer clique em formatação condicional, escala de cor, mais regras, tá? Daí eu venho em uma escala tricolor e calculo aqui uh, valor mínimo, o ponto médio e o valor máximo, tá? Então, aqui o valor mínimo é vermelhinho, o ponto médio laranjinha e o ponto máximo amarelinho. Ó, percebam que ficou igual, ó, ficou igual o meu cálculo, ó, igualzinho a fórmula função que eu usei. Então, aqui se a gente fosse analisar, pessoal, quais são os, os, os aspectos que vocês precisam é, sugerir a melhoria dos serviços. tá Quais são os aspectos mais críticos, prioritários? Os que tiveram a pontuação crítica e alta, que são os que estão em vermelho e em laranja. que Seriam esses elementos aqui, ó. Esses aqui são imprescindíveis. É, eu preciso ajustar eles urgentemente. Aí depois, se quiser pintar de outra cor, pinta, destacar, fiquem à vontade. Então aqui, ó, por exemplo, pelo, pelo teste né, que eu fiz, eu preenchi lá o questionário como se fosse um usuário, fiz o teste. Quais são, qual, qual são, quais são os, os, os quatro elementos mais críticos? É a garantia, dois aspectos de confiabilidade, e um aspecto tangível. Quais são esses aspectos? Que tiveram a, o gap mais alto, né? O espaço para estudo em grupo deve ser adequado e suficiente. Então, na opinião dos entrevistados, o espaço em grupo ainda não é priorizado na BU. Uh, os, se você tem problemas funcionais, vai solidários e prestativos. Eles não são tão solidários e prestativos assim quanto deveriam. Os livros e periódicos do acervo devem ser facilmente encontrados nas estantes. Também foi uma avaliação baixa. Porque, uh, eu não sei vocês, mas é difícil a localização de itens na, na biblioteca, tá? Eu acho que ela deveria ser melhor sinalizada, principalmente para quem não é da biblioteconomia, não é da área, não conhece o sistema de classificação e não conhece a lógica do sistema de classificação. E os funcionários da biblioteca precisam ser gentis e educados. Foi um teste que eu fiz, tá? Então, no meu teste que eu fiz, o meu resultado deu esse. Então, além disso, tem esses itens aqui em laranja que também são importantes, tá? Que... Ó, vai daqui, vai dar do, do 65 até o 72, que é onde a escala deu uh, o nível de prioridade aqui, ó, crítica e alta. Vocês só vão trabalhar, vocês só vão indicar melhorias, só vão priorizar o crítico e o alto. O moderado e o baixo não precisa, tá? A gente poderia melhorar os outros aspectos, mas esses aspectos aqui eles têm que é positivo, não precisa mexer com isso. Isso aqui tá ok, ó, a biblioteca funciona no horário divulgado. Uh, a biblioteca funciona em horário conveniente com o usuário. A biblioteca tem computador suficiente com internet. Então, nesse teste que eu fiz hipoteticamente, esses elementos são positivos. Então, eu não preciso melhorar a qualidade nesses aspectos. Eu preciso melhorar a qualidade nesses aqui. Por exemplo, a biblioteca deve possuir equipamentos modernos. O espaço para estudo individual deve ser adequado e suficiente. Então, são esses elementos que eu vou propor ali as sugestões de melhoria. Aí a professora, mas não sei... Agora eu já sei quais são os elementos que eu preciso trabalhar, mas eu não sei por onde começar. Como que eu sugiro melhorias? né? É... Aí vocês vão ler o artigo do Bolsonaro, como eu já tinha pedido para vocês, e vocês vão ver que aqui no próprio estudo deles, ó, eles deixam é... a análise da prioridade dos itens e sugestões de melhoria. Então eles comentam aqui ó, o item mais crítico que teve o gap mais alto nesse estudo que foi realizado na, na, numa, numa biblioteca universitária, foi o item 20, que é a biblioteca tem computadores suficiente com internet. Então, eles identificaram que atualmente a biblioteca possui quatro computadores disponíveis aos alunos, três com internet, um para pesquisa ao acervo e um ponto de rede. Então, na opinião do bibliotecário, este ponto crítico não procede, visto que os computadores visam a complementar a pesquisa acadêmica, pesquisa periódicos e o acervo. E para essa função, na opinião do bibliotecário, eles atendem totalmente a demanda. Claro que não precisa ter a opinião do bibliotecário para poder trabalhar com isso, tá? Mas ali, no caso, eles foram atrás para identificar. E aí, eles propõem as seguintes melhorias, ó. Como ações de melhoria citam-se, um, adicionar alguns pontos de rede uma mesa para que os alunos possam utilizar notebooks, ok, eu, eu acho que é uma sugestão bem bacana que já que não tem computador suficiente, pelo menos põe mesa e acesso à rede e à, à rede elétrica e à internet para os alunos poderem trazer os seus equipamentos de casa. Sugestão 2: substituir os computadores antigos por novos, já que há espaço disponível para adicionar novos computadores aos atuais. Então, os computadores são muito antigos, obsoletos, mesmo que sejam só para consultar o acervo, às vezes demora, trava, enfim. Então, em relação ao item 20, eles fizeram essas sugestões. Então, dei uma analisada ali nas sugestões de melhoria. Então, basicamente, esse é o trabalho uh, final da disciplina de avaliação. Vocês vão aplicar um questionário, né? vão, vão enviar essas 22 perguntas é, em dois links. A primeira pergunta direcionada à expectativa de como o usuário acha que as bibliotecas deveriam ser e o segundo questionário com o desempenho geral que aquela biblioteca tem na prática, tá? Como ela realmente se desempenha, como ela realmente é. Uh, copiando e colando aqui as entrevistas de cada pessoa que vocês entrevistarem, no final, a própria planilha vai calcular a média, a média dessas respostas em relação à expectativa e a média em relação ao desempenho. E aí, automaticamente, aqui vocês vão perceber, ó. Que ele vai fazer o cálculo, por exemplo, uh, dos gaps. Então eu vou pegar, eu vou copiar e colar esses elementos, vou colar aqui na minha tabelinha, né? Aqui primeiro, aqui com as prioridades. Porque quando eu copiar e colar aqui, uh, ele vai automaticamente calcular o gap, tá? Na verdade, ele não calcula o gap. Ele, eu só vou copiar e colar daquela outra planilha aqui, os elementos, tá? E aqui ele vai preencher ó, a expectativa. Ele vai preencher automaticamente. Ele está vinculado lá com aquele elemento. É, e aí aqui no meio, de, só deixei um exemplo de como calcular o quartil com fórmula. tá? E aí vocês podem pintar e destacar manualmente, que foi o que eu fiz só para mostrar. E aqui é o exemplo que deu o mesmo resultado com a formatação condicional. Beleza? Então vocês vão fazer Vão preencher aqui a planilha da prioridade, aí vão, vão clicar aqui, vão organizar aqui, né, em ordem é, decrescente os elementos, tá? E, e aí, Por quê? Porque eu preciso identificar isso dentro de uma ordem, né, do maior para o menor. No caso da expectativa, porque eu vou trabalhar onde o usuário tem expectativa mais alta. No desempenho, eu vou identificar os elementos, já é uma, uma proporção inversa, eu vou trabalhar, eu preciso melhorar o que, o, que, o que ele, de fato, a biblioteca se desempenha pior e não melhor, né? E o gap é a diferença entre o desempenho e a expectativa. E os gaps mais negativos, com valores mais altos, eu vou uh, in, in, in, in, in, in, in identificar, desculpa, as melhorias. Tá? Então, tudo que é prioridade crítica e alta, eu vou trabalhar e vou sugerir a melhoria aqui nesse caso, beleza? Assim, é, eu deixei ali um modelo para vocês, tá? Se vocês acharem que, se vocês não estão entendendo como que eu fiz o método, vocês quiserem criar a própria planilha, de e seguirem o método usando uma planilha própria, vocês podem fazer, beleza? Fica a critério de vocês. Eu só deixei um modelo para ajudar, mas se ela estiver atrapalhando, vocês façam o um método de vocês na unha, tá? Vocês podem fazer. Pode criar uma planilha no Excel, pode fazer. Mas eu deixei um método ali como modelo, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? É claro que se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar disponível para vocês um dia para tirar dúvida, tá? Então não fiquem assustados em relação a isso, eu deixei o dia. Ah, bom, a gente tem semana que vem, dia, dia 16 do 3, para vocês fazerem a leitura da norma ISO 11.620, que ela é importante, até para vocês entenderem é, a questão da, da qualidade em bibliotecas, em idade de formação. No dia 23 é feriado. E no dia 30 do 3, a gente vai ter uma aula síncrona sobre meta-avaliação. Então, nesse dia, vocês podem tirar as dúvidas comigo, tá? No dia 6 do 4, é, eu tenho reunião de departamento, às duas horas da tarde. Mas eu posso tirar as dúvidas de vocês entre a 1h30 e, e as duas, tá? Se alguém quiser, ou se, se a maioria da turma quiser, me já sinaliza no dia 30, se vocês tiverem disponibilidade, dar umas duas para ter mais tempo para atender vocês com calma. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso estar disponível, dar umas duas, mas se vocês acharem que não dá porque vocês estão fazendo outra coisa estão ou trabalhando ou estão ocupados em outro horário, eu vou atender é, cinco minutinhos. Cada equipe dá um e meia às duas, tá? Só me avisa antes do dia 30, do dia 6, na verdade, de abril para eu poder me organizar melhor, para poder tirar as dúvidas de vocês. Mas no dia 30, vocês já podem tirar dúvida sobre essa planilha, tá? Mas assim, pessoal, não tem segredo. Para vocês entenderem o método, vocês precisam ler o texto do Bolsonaro, tá? Porque senão eu vou estar tá falando grego com vocês. Não adianta tentar aplicar um método sem entender como ele funciona. Isso aqui não é a professora Ketcher que está inventando. Foi um autor tá? É, que desenvolveu esse método, que é o Parasuramã. É, e lá em 1985, tá? Então ele criou um método com uma fórmula matemática. E aqui no artigo os autores explicam qual é a fórmula, o que é qualidade, o que é expectativa, o que é desempenho, o que é o gap. Aí explica que o gap é a diferença entre o desempenho e a expectativa. E aí todo o método está explicitado nesse, nesse artigo. Então não dá para fazer o trabalho sem o artigo, porque senão vocês não vão entender, entendeu? É... E aí a culpa não é minha, tá? Então vocês têm que prestar atenção, vocês precisam ler o artigo antes. E não é só um membro do grupo, é todos os membros do grupo tem que ler o artigo e tem que entender o artigo. Ah, professora, eu li a primeira vez e eu não entendi. Então li, lê duas vezes. Ah, professora, eu li duas vezes e eu não entendi. Então leia ele três vezes, tá? Até porque, pessoal, eu dei uma aula para vocês síncrona no dia 23 do 2, explicando esse artigo, Tá? Ó, oh, dia 23 2, aula síncrona. Principais modelos de avaliação aplicados na unidade de formação. Serve qual, libe qual, benchmark, entre outros. Ana Maria já tinha dado uma aula para vocês explicando é, brevemente sobre o libe qual e benchmark. Então, eu priorizei explicar o serve qual. E aqui é o texto do Freitas e bolsanela e Viana, tá? Isso que vocês deveriam ter lido na aula síncrona. E no dia 23, ninguém teve dúvida, ninguém perguntou nada. Então, eu tinha partido do pressuposto que vocês tinham entendido. Tá? Mas não tem problema. Se vocês tiverem dúvida contra a aplicação do método, eu vou responder quantas vezes for necessário. Mas não adianta perguntar as coisas sem ter lido o artigo antes, porque daí vocês vão estar tá tateando no escuro, entendeu? Ah, professora, por que tem que ser dois questionários? Porque o é um método é assim que funciona. Ah, professora, por que primeira a expectativa e depois é o desempenho? Porque o é um método é assim que explica. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é como ela deveria ser. Se eu trabalhar primeiro com o questionário da, do desempenho para depois da, da expectativa, Pode dar algum problema ali, entendeu? Ah, professora, por que a escala tem que ser de 0 a 6? Porque o modelo da planilha que eu mandei para vocês é de 0 a 6. Ah, professora, eu quero usar de 1 a 5. Eu posso voltar no artigo? Pode, mas daí vocês desenvolvam a planilha de vocês, tá? Beleza? Então, se vocês quiserem usar esse modelo que eu estou passando para vocês, vocês têm que seguir as instruções que eu estou passando, tá? Mas, assim, é, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Os grupos estão livres para fazer do jeito que vocês quiserem. Eu estou só dando... Uma dica, uma sugestão de usar o um modelo, uma planilha pronta. Mas se vocês quiserem calcular tudo isso é, usando planilhas próprias, vocês podem fazê-lo, tá bom? Então é isso, pessoal. É um beijo, um abraço, se cuidem. É... E até a próxima. E se tiverem dúvidas, podem perguntar pelo chat do Mudo, ok? Tchau, pessoal. Se cuidem, viu?